Queridos, sabemos que estamos passando por um processo de transição E concordamos que o processo de libertação planetária está demorando muito Algumas vezes, experimentamos ou percebemos até mesmo Uma certa sensação de que estamos atrasados E agora... Temos mais uma chance de acelerar coletivamente o processo. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração, e através das minhas pesquisas, aproveitando a oportunidade do trânsito de Mercúrio em 11 de 11, para criar um portal através do qual unificaremos nossa consciência iluminaremos a energia do sistema financeiro mundial. E essa ativação ajuda as forças da luz a aterrar a energia da luz na superfície do planeta para resolver o impasse dentro do sistema financeiro de escravidão, por dívida. E finalmente libertando a humanidade. O número de pessoas que fazem essa ativação é o fator mais influente dentro do poder da população humana de superfície para acelerar o processo, então podemos atingir a massa crítica de 144 mil pessoas fazendo essa ativação. E isso criará uma reação em cadeia de cura maciça no campo de energia em todo o mundo. 11 de novembro é o dia anual do portal 1111, e este ano é também o dia de um raro trânsito de Mercúrio pelo Sol. E estudos científicos confirmaram que os efeitos positivos das meditações e ativações em massa na sociedade humana para que cada um de vocês que participe dessa ativação possa realmente ajudar a aproximar a descoberta de nós. Então, faça isso viral, compartilhe com todo mundo, publique em seus sites e blogs, convite grupos espirituais para se juntarem a nós e se você conhece um meio de comunicação alternativo pode enviá-lo a eles. Você pode criar eventos no Facebook para o seu grupo local de pessoas que fazem isso em sua parte no mundo. Também precisamos de um grupo principal no Facebook para este evento e você pode criar um vídeo sobre isso e publicá-lo no YouTube. E você pode verificar a hora da meditação para o seu fuso horário através do link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Aqui no Brasil o dia 11 de novembro de 2019 vai cair numa segunda-feira, e o horário da meditação será às 12h15 e finaliza às 12h35. E o tempo sugerido para a nossa meditação é de 20 minutos, e este vídeo contém todas as informações sobre o evento junto com a meditação, e se você quiser apenas acessar a meditação, eu também vou deixar o link na descrição do vídeo, então, vamos começar? Primeiro, use a sua própria técnica para levá-lo a um estado relaxado de consciência. Segundo, declare sua intenção de usar esta meditação como uma ferramenta para trazer a luz ao sistema financeiro global. Terceiro, visualize um pilar de luz branca, brilhante, emanando do sol central cósmico, sendo então distribuído aos sóis centrais de todas as galáxias neste universo. Em seguida, visualize esta luz entrando através do Sol Central Galáctico. Depois, atravessando nossa galáxia, entrando em nosso sistema solar e passando por todos os seres de luz dentro do nosso sistema solar. E depois, por todos os seres do planeta Terra. E também através de seu corpo para o centro da Terra, a Terra. Quarto, visualize essa luz transmutando todas as trevas remanescentes do sistema financeiro atual. Errando todas as desigualdades, apagando toda a pobreza e trazendo abundância para toda a humanidade. Visualize um novo grande ciclo cósmico começando, trazendo pura luz, amor e felicidade a todos os seres da Terra.